Quem esteve no meu Insta esses dias acabou participando de três enquetes para decidir como e sobre o que eu faria uma canção. A canção acabou por ter como tema a vida. Eu toquei ela com meu violão, portanto o som é acústico. E eu também fui compelida a cantar no nosso querido... Então vamos lá pro resultado E por favor, não esqueça o um like, tá importante Deixe sua avaliação também nos comentários Pra eu saber se eu continuo fazendo essa jossa ou não Até porque eu não tô mais monetizando Desse canal, tá tudo é por amor E pessoal, vale seu like, não vale? Enfim, sem mais delongas, vejamos a canção que tem como título Não deixa não Espero que vocês gostem Cê sabe quando o peito chora A reclamada solidão E o seu corpo vazio chega e implora Por uma mão pra segurar tua mão Cê sabe os dias quando o frio afora vem Bem congela o coração E tenta os loucos empurrar a porta para te fechar, não deixa não. Tem mais do mundo para girar, tem falta não. Que só aos poucos vai chegar, pira não. Por dentro a alma aos poucos vai esquentar, não deixa afetar não, não deixa não cê sabe quando o universo tenta conspirar pra te ferir e o povo ainda inventa uma tormenta pra fechar com teu sorrir conforme. a Fora e entrar, Não se deixa o chão cair E se si, em algum momento você pensar Que tá quase lá não deixa não Tem mais do mundo pra girar Não falta não Que só aos poucos vai chegar A alma aos poucos vai esquentar Não deixa o mal da vida te afetar Não deixa não, não, não, deixa, deixa, não. Tem mais do mundo pra deixa, girar não. Tem falta não Que só os poucos vai chegar Vai chegar aos poucos vai esquentar quentar. Não deixa o mal da vida te afetar Não, não deixa não Se inscreve, deixa seu like, se fecha seu like, faz isso pra mim, assistir mais vídeos que eu gosto, compartilha o vídeo, e é só isso, fim!